olá tudo bem antes de começar a aulinha, que já deixa meu joinha tá e hoje eu vou estar fazendo o motivo dessa blusa que eu sempre achei ela muito muito linda tá e eu vou estar usando as argolinhas que eu mostrei pra vocês há uns dias atrás tá e logicamente que eu vou dar uma dica pra vocês de como começar aqui pra ficar assim igualzinho o meu tá bom então vamos lá bom eu vou estar utilizando uma tesoura agulha sem ponta para fazer os arrematos essa agulha número 3 de 2.3 milímetros se vocês não tiverem pode ser a 2.5 tá sem problema algum essas argolinhas aqui ela tem 11 milímetros se vocês tiverem né caso vocês tiverem pode ser até de 12 milímetros tá sem problema algum. E para quem não tem, eu vou dar uma dica para vocês aqui, né? É para fazer desta forma aqui, tá bom? Aqui aberto, aqui no meio. Então aqui eu peguei a argolinha, tá? Primeiramente eu vou fazer aqui meu nozinho. OK? E pego aqui a argolinha, tá bom? E aqui eu já faço um ponto baixo. Tá bom? Aqui eu vou fazer dentro dessa argolinha 24 pontos baixos. Então aqui é só seguir fazendo até o final. Então aqui eu fiz os 24 pontos baixos e fechei no primeiro com um ponto baixíssimo, tá? Então a segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos sem terminar e arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular um, dois aqui no terceiro. Eu vou repetir novamente. Três pontos altos. Fechado juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um, dois, três. Aqui eu faço novamente, tá? No terceiro ponto baixo, três pontos altos fechados juntos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui novamente, um, dois, aqui no terceiro, vou repetir, então, essa segunda carreira é somente assim, tá? É só seguir fazendo até o final. Chegando no final, eu faço seis correntinhas e vou prender aqui, tá? E vou cortar o meu fio. Então vai ficar assim, tá? Agora eu vou fazer a última carreira aqui, tá bom? Então vou pegar outro fio, vou prender aqui no espaço, ok? E aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou dar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas e novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato, ok é, vou fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas e vou fechar um picô um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas duas laçadas aqui nesse mesmo lugar vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos aqui dois e três tá e aqui eu arremato uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo tá uma duas três quatro cinco seis correntinhas e eu vou repetir novamente aqui no próximo espaço então eu vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos tá aqui dois e três um dois três quatro cinco e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e vou fazer novamente três pontos altos duplos fechados juntos dois e arremato e faço novamente um picô um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu fecho o picô com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui no próximo espaço é só repetir tá então é assim que eu vou seguir fazendo até o final. E eu vou aproveitar e já emendar aqui os motivos, tá? Olha só. Já emendei assim, ó. Duas vezes aqui, tá? E duas vezes aqui. Ok? Então aqui você vai fazer um motivo inteiro, tá? Aqui no segundo motivo, você vai prender apenas dois bem no picô, tá? Aqui tem um picozinho, você vai prender aqui. Aí quando você for fazer o outro, você vai aqui por exemplo está preso, você vai deixar dois picô e vai prender nos próximos dois picô, tá? Bom, aqui eu vou deixar dois, aqui eu deixo dois, aqui eu deixo dois e aqui também eu vou deixar dois, tá? Então eu fiz até aqui. Ok? Agora eu faço duas correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho que deixar dois e vou prender aqui nesses dois. Primeiramente, eu vou prender aqui, depois aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui por baixo, ok? E vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas e aqui eu fecho o meu picô com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente três pontos altos duplos, fechados juntos, aqui dois e três, e arremato, duas correntinhas, vou prender aqui no outro picô, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, aí eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no próximo espaço, passo novamente, três pontos altos duplos, fechado juntos um picô com cinco correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e novamente três pontos altos duplos fechado juntos um picô de cinco correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no próximo espaço vou repetir novamente três pontos altos duplos fechado juntos passo duas correntinhas então olha só agora tá eu vou prender aqui nesse motivo. Então eu deixo dois picô e vou prender esses dois aqui, tá? Então primeiro eu vou prender esse e depois esse. A mesma coisa, tá bom? Então aqui no meio vai ficar com oito picos, tá? Dois de cada motivo. Então aqui é só prender com um ponto baixo, duas correntinhas. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo e faço novamente, três correntinhas e aqui mais três pontos altos fechados juntos. OK? Depois que eu prender aqui é só seguir fazendo o motivo para terminar, tá? Aqui o restante. Então aqui duas correntinhas vou prender aqui no próximo. Aqui tá, ó. bem aqui. OK? Aqui é o é o último que eu vou prender, tá? Então que eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e fecha aqui o picô com um ponto baixíssimo. Tá bom? Então aqui eu já prendi todos. Olha só. Tá bom? Aqui é só vou terminar. Quando chegar aqui eu faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Então, no próximo vídeo eu estarei fazendo aqui, tá? É um motivo quadrado. OK? É um square que vai aqui no meio para prender aqui, tá? Não ficar esse buracão. E também eu vou fazer um motivo, tá? que vai aqui na lateral. OK? Então, se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.